Boa tarde para você que acompanha o portal SB Notícia Olha, isso para você ver a força do vento desta tarde, né? Conseguiu derrubar uma parte aí desta árvore, né? Próximo aqui é o Rancho da Costela Olha a espessura que é disso daqui, né? Ou pode ser raio também, né? Em locais muito abertos, ó Tá recente isso daqui, né? O perigo que é a beira das estradas. Né? Nada, nada aqui. Umas 3 mil quilos aí. Olha só. Por sorte não caiu na via, né? Aqui na SP 135 aqui. Né? Porque ela está pendida mais para o lado das chácaras e não para o lado da via aqui. Como você pode observar que mais à frente ali também caiu uns galhos enormes daquela árvore ali, né? Mas olha aqui, para você ter uma visão mais ampla. Deve ter derrubado árvores em outros pontos da cidade também, né? E o próximo, o Vale das Cigarras, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Aqui você dá pra, consegue observar a proporção, como que estava o vento também, para poder derrubar. Olha só, tamanho da árvore que caiu. Caiu metade, né? E o seu bairro, como que está? Santa Rita, Vista Alegre, Parque Olaria, Rochelle, mas olha aqui, duas opções, vento ou raio, para fazer isso daqui, o que fez, né? Tá aqui, ó, tá mais para raio do que é vento. É uma árvore aqui de uns 20 metros de altura. Por sorte, isso daqui não estava virado para a via aqui, ó. Né? Fica o registro aqui pelo portal SB Notícias.